corte ao FAC, que é o Fundo de Apoio à Cultura, é o corte no coração da cultura no Distrito Federal. Existia 25 milhões de reais de um edital para várias áreas e artistas e projetos dessa cidade que foram cortados pelo governador. Esses projetos, bispo Renato, eles foram avaliados, eles passaram pelo escrutínio de uma banca, eles estavam para a publicação do resultado final. Os artistas dessa cidade, que já não são valorizados, agora vão ter pouquíssimas oportunidades dos seus projetos serem avaliados e financiados. Eu acho que é um absurdo esse corte. Eu queria colocar o nosso mandato à disposição do FAC. Vocês sabem que nós temos dialogado muito em vários momentos com o secretário de Cultura em relação ao carnaval, para que o carnaval pudesse acontecer, em relação ao fomento, às atividades culturais dessa cidade, mas não é tolerável esse corte unilateral e autoritário no Fundo de Apoio à Cultura. E não é diferente do que o governo tem feito em outras áreas. Eu quero me solidarizar com todos os ativistas culturais dessa cidade, com o Fórum de Apoio à Cultura, que tem se organizado, o Fórum Cultural tem se organizado muito. E eu sei que tem muitos parlamentares, não só eu, como o deputado Chico Vigilante, a deputada Alete Sampaio, o deputado Leandro Graz e outros deputados dessa casa, o próprio deputado Cláudio Abrantes, que é o líder do governo, a gente tem participado dessas movimentações e a gente vai lutar para reverter o que aconteceu com esse edital, porque é muito absurdo isso.